E aí, rapaziada, tamo junto na parada, chegamos, deixa eu ver se tá tudo certo. Uh... Tudo belezinha, cara, que parada isso aqui, cara. Tá, beleza, é nóis. Calma aí. Sempre daquele jeito, né, sempre... Configurations of, of live streaming. Salve, galera! Beleza! Sejam todos muitos, muito, muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. E vamos continuar com a nossa campanha de desgan... Desgan... Desgan... Cara, é a terceira parte... É, não é parte 25, né? Na verdade é 26, se eu não me engano. Mas é a terceira parte que eu vou enfrentar a ce... os zumbis da serraria. Que pelo que eu sei, pelos amiguinhos, sempre me contam. É a maior horda do game. É... Isso foi pra me aprender porque, cara... Meu personagem, ele não estava adequado fisicamente. Vou falar desse jeito, né? Ele não estava adequado fisicamente, preparado emocionalmente. Fisica... É... Preparado fisicamente pra... pra... Pra armazenar aqui, ó. Cara, eu só tenho três. E eu vejo. Os... Eu vi as lives e os caras estavam fazendo. Como... Eles tinham poder de armazenar seis aqui. Enfim, me ferrei, mano. Me ferrei. Agora eu tenho que enfrentar os caras na bala. E é o seguinte, cara. Se vocês verem ali, ó. A barra de. Barra de saúde Do zumbi está bem pequena. Porque eu já tô fazendo isso há muito tempo, né? Então você imagina quanto tempo eu não tenho que fazer isso. Enfrentei os caras aí no. no... Meio que no pelo, né? Mas meu, deu certo. Acho que hoje termino. Tá? E vamos lá enfrentar esses caras aqui. É, vale uns créditos. E antes de mais nada também, é claro, não se esqueça de seguir aqui a página, de se inscrever, ativar as notificações. Se quiser doar estrelinhas também aqui para a página, vai me ajudar muito. Compartilha com os amiguinhos. Se você curtir é, games, aqui é o lugar. Fala, Otávio. Você tá bem, mano? É, Otávio. Acho que é hoje vai, hein? Aqui, ó. A barra tá bem... Dá pra fazer alguma coisa com isso. Tá bem pequeno aqui, ó. Vai ter que ser na bala aqui, ó. Não consigo criar mais nada. Cadê minha motoquinha? Vamos pegar a motoquinha? Vamos deixar ela ali embaixo? Vai que eu preciso sair... Sair no pinote? Ai! Merda! Eu tô na serraria. vou atrás dele. Cuidado, Diego. Lembra? Tem... tem uma horda grande pra caralho aqui? Sim, tô lento. Deixa Valeu, ela aqui, vai. Desliga. Você faz live só de segunda? Não, ou não, Otávio, louco? Oxe, do semana inteira aqui. Na verdade, eu não faço live de segunda, é que eu estou fazendo as lives de segunda. Mas eu tô a semana inteira aqui, meu truta. É que quinta é. Quinta e sexta eu não consegui, mano. Infelizmente, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não consegue evitar Mas eu não consegui, quinta e sexta Mas sempre, mas sempre tô aqui Mano, eu precisava criar... Eu precisava criar uns molotovs aqui, mano Caraca, mano! só chega a notificação da live só segunda. Sério? Ô, oh, louco, não, isso é mancado. Aí pisou na bola, fiquei chateado. Vou até ter que encerrar a live aqui. Não, são todos os dias. É que eu não fiz quinta e sexta. Quinta e sexta não fiz, era pra ter feito. Tive uns probleminhas aí, acabei não conseguindo. Ah, vai vai ver os caras encher o saco aqui, ó. Tem mais cara. Mano, por que que ele gira lento assim? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, mano? Foi é o controle que tá indo pro vinagre, mano. Más... Was... E aí acabou? Lá em cima tem coisa. Vamos ver, vamos ver se acabou. Será que foi, mano? Será que foi? Vamos dar glória a Deus, aleluia! Nossa, não acredito, cara. Um mês tentando fazer isso. Nossa, que pariu, Dick? Caraca, um e aí, é. mano? E aí Otávio, é. deu certo, mano. Da próxima vez. Velho. Dirige o caminhão. Você os frenéticos. Beleza. Três semanas, no okay. Estaciona daquele lado. Pode deixar. Misericórdia, cara. Beleza, é isso. É só que não deu matador de hordas, Volta né? Beleza. Uh, é. Dirige com cuidado. Tá achando o que? Que eu vou me explodir? Ah, oh, é, cara, não, não recebi nada Não recebi uma recompensa, não recebi nada Parabéns, hein Vamos ver, vamos ver agora Missão concluída, vamos ver Matador de ordens. Ó, oh, tem uma arminha diferente aqui, hein Velho... Mano, pelo amor, cara. Não teve... Nossa, mano. Não teve um... Ah, tá. Entendi. Achei que não ia dar ponto de habilidade. Bom, é o seguinte. Eu vou catar aqui uns... Umas parafernália para ver se eu melhoro. É... Vamos catar aqui as... As orelhinhas, né? Vamos catar aqui as parafernália para criar aqui umas bombichas. Nossa... Eu acho que eu já peguei tudo aqui já, mano. Se eu não me engano, hein. Acho que não. Agora vai ficar... Ah, você tá de brincadeira. Agora que eu achei que o bagulho ia ficar... Ia ficar melhor, mano. Ia ficar mais tranquilo. Você tá falando que vai ficar pior? Ah, não acredito, mano. Aí, aí, aí... Você não me ajudou, hein. É, não tem nada aqui. Hum... Eu já havia pego tudo já, cara. Aquela missão de novo. Ô, oh Douglas, acabou de acabar, Douglas. Graças a Deus, consegui passar. É, não dá pra fazer nada ainda, né? Eita, nossa. Tô tentando encontrar aqui uns... Um, um, um, algum material aqui pra construir molotov, essas coisas, mas... Já passamos, Douglas. Isso aí, agora sim, hein? Olha aí, que tonto. Ainda me machuquei. Conseguiu, então? Opa! Com certeza. Que barulho é esse, mano? Que barulho é esse, velho? Eu não acabei com o bagulho? Tem coisa da Nero aqui, mano? Poxa, eu não matei os filhos da... Não, não resisto, não, não, não, não. Tá de brincadeira que tem mais cara pra matar, mano. Tá de brincadeira que tem mais cara pra matar, mano. Achei que ia ter um negócio da Nero aqui, cara. Ah, tem sim, olha aqui ó. É A Nero tinha altas paradas legais. Vamos pra onde aqui? Vamos pro foco de novo? Os fones da Nero do zumbis. Mais forte o jogo no... Mais forte o jogo. Ah, entendi. É... cara, vamos pra energia então? Não vamos pro foco, vem Eu gosto do foco. vai Vai ficar focado. Fica focado, é isso aí, meu tutor. É nóis. Vamos criar Molotov. Um isso ajuda pacas. Isso aqui também. Eu tô achando que o controle tá indo com vinagre, mano. Eu tô... Mano, eu apertei tanto esses controles aqui, cara, que vocês não têm ideia. Não sei como não quebrou. Ah, mas é onde que tá saindo esse som? Achando, cara. Um Eu não tô achando o barulho. Oh. Tá saindo esse som não Tá no posto de luz Era só desligar isso? Ah, olha aqui, mano Que idiota, né? Oita. Nossa, não consigo olhar os negócios dentro Preciso prestar atenção, mano Pelo amor bom vamos sair fora então vamos só catar aqui os bugiganguex. opa combustível combustível querosene que mais tem aqui tem mais nada Acho que ele não sai por aqui, né? Deixa eu ver, vamos lá Não tem energia pra variar Essa área tá toda vermelha bicho vai pegar e eu Ei, Otávio. eu Otávio? isso aí vamos salvar é claro Nossa. claro e vamos embora Você fala, vai pegar o do que? De zumbi? Aí, Dick, tá aí? Oi, Rick. O que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão. Uh, eu te aviso quando estiver pronto. Obrigado. Valeu. Quando você terminar, tô pronto. Dick, tem certeza que quer fazer isso? Mano, que eles tra... estão vindo. Rick. Que travada foi essa que, que a gente. Pegue eles primeiro. Tem razão. Ok, desligo. Tem alguém no portão? Opa, lembra da milícia? Entra que vai matar ela. Ah, entendi. Ih, rapaz. Entendi, bicho, bicho vai pegar então É isso, é isso, vai ficar muito louco Parece que tudo tá pronto Pois é A Rick fez isso aqui pro volante Vamos dirigir até a porta da frente Pular e tchau milícia Ok, tem certeza que topa fazer isso Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só Cruzão Olha, Buzer, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta Beleza Não vou precisar dirigir na volta Porra, Vamos lá então. Topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros. Tentaria fazer uma loucura dessas. Vixe, mano. Pelo jeito o negócio vai esquentar, hein? Só nós Isso. Tá dando até um treco Vamos nessa então? Ou não? Pode apostar Eita mano Meu Deus Parece que a Rick vai junto pelo jeito E aí, Dick Bela jaqueta, ficou bem em você Vixe, vixe, mó galera A notícia Mano, eu acho que ele devia ficar com essa mina, cara Ele devia ficar com essa mina aí Não com aquela charopeta tá lá mais gente do que imaginava, Dick. Legal, hein, mano Legal, hein Olha, eu te disse não dá pra fazer isso sozinho. Isso é Ah, loucura. não esquenta. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike. Iron Mike. Da Beleza! Escutem aqui! O plano é simples. O Buzz e eu vamos atacar o Portão Norte explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul. O que vocês vão fazer... É seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa? vocês dois estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Okay. Beleza? Então vamos nessa? Ixi, que muito louco, mano. Vai ser da hora agora, hein? Agora o bicho vai pegar. Ó. Pelo naipe da musiquinha. É o final do game, é isso, cara? Eu vou ver aqui no Instagram aqui mano ah, o oh, cara no Instagram meu é uma lástima ninguém curte minhas fotos ninguém eu fico chateado com isso aqui cara cara não como é que faz cara os cara curtem as fotos Pô, fiz a divulgação da live <risos> é complicado né só queria ter uma vida só Bora lá. Chorou <risos> gás, sepular. tô zoando Douglas! Relaxa, esquece a cabeça não. Hey Pulsar, hora de ir. Só temos uma chance, irmão. Merda é Pulsar, vai. Salva a tua patrulha. Caraca, mano. O cara vai se desist... Mano! Puts! Caraca, velho! Não esperava por isso não, hein? Caramba, não esperava por isso, mano. Surpreendeu, surpreendeu. Calma que você vai ter mais surpresa. Caramba, cara. Fiquei chateado agora, hein. Três games que me fizeram ficar assim, ó. Gears of War, na morte lá do... Esqueci o nome. Meu, jogaço Gears of War pra quem não jogou. The Last of Us. Esse game aqui, cara, são... Como é que eles vão atravessar? Ah, tá. Eles vão pelo outro portão, né? Arrebenta todo mundo, filhão. Vai lá, Dick! Nossa, o microfone tá caindo aqui, mano. Arrebenta todo mundo. Psicopata ah. do caramba aí. Cadê a metranca, meu truta? Pelo amor de Deus, cadê a metranca? Por que você não pulou? Eu tô sangrando. Eu tô sangrando. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Socorro! Cara. Buzer. É, foi triste, hein, mano. Não esperava ah, caralho, não, não. Ah, caralho, boozer. Caralho. Ai, eu tô cansado. Por favor, por favor, me ajuda! Eu vou matar vocês todos, seus putos! esse foco dele é um tesão lembra do esquizo? você enfrenta lembra, aquele lixo lixo, mano, aquele cara é um lixo mano, eu devia... mano eu podia pegar uma arma dessa aqui, né, cara isso aqui ia é fazer um estrago Sara Sara preciso encontrar a Sarah Mano, tá longe aqui, hein? Ah, filhão. parece aí, o oh. Beleza. Aí é pesada. a caralho. Você é louco, eu não tenho nada de munição, mano. Caraca, mano, eu não consigo enfrentar o... É louco, não tinha nada. Eu preciso de alguma coisa. Tem nada aqui, cara. Ai, que dificuldade. Meu Deus do céu. Olha, aqui é onde eu dormia, cara. Meu, eu não queria pegar a arma desses caras, mano. Vou ter que rushar então, é isso? Eu fico com isso. Nossa, essa arma é um lixo, cara! Tô ferrado, no chão Lá dentro tem munição Não tem não, Otário Aqui não tem não Opa, nossa, tem mesmo chegando ha! Arca, preciso chegar na Arca. Não tem mais nada aqui, mano. Se eu tiver que De pegar essa metralhadora dele aqui Mas o problema é que ela é muito... A munição dela é muito pouca, né? Tá fechada! Vamos pra caverna de cima! Anda! Não, não, não, não, não, não, não, não. Vai! Nossa, esse lixo lá, aí, mano... Explosivos. Eu disse anda, caralho! Vai! Entendeu? Então vai! Anda, anda, anda! Esquizo, o filho da puta do Esquizo Tô indo, Esquizo me atingindo, me atingindo. Ah, Então vamos fazer isso do jeito difícil Alto do cone, preciso chegar no alto do cone ah, Tenho que achar um jeito de passar por esses caras Mano, essa metranca aqui ele não tá, se mexendo. Mata ele. Ah, tá de brincadeira, mano Ai caraca, mano, eu só tem. Tem né? O problema é que não tem. Vai ter que na pistola mesmo, cara. Dá a volta em tudo aqui. Caraca, velho. Tá sensacional o game. Não tem nada aqui de munição, mano. Tô ferrado. Opa. Tá, viu? Se você veio alguma munição aí, ó a galera que tá no Face aí, cara, avisa aí, meu. Okay. Meu, se tem barril aqui, o chapa vai esquentar. Atirador. Deve estar tá na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Não matei. Filho da mãe! Aê! Boa! Usa o sensor dele pra ver. Mas ele não... Mas esse sensor aqui não mostra só munição da. da arma dele, né? Por esses caras Boa Ixi, até aqui vai ter que ser uma granada tá tirando, cara. Não vai correr, até ele não tá. Sobe aí, filho, pelo amor de Deus. Bosta, mano. Apreensivo. Douglas, eu tô com. Você vê o estado do controle, você dá esse. Você dá risada. Eu não consigo. Uma munição da minha. da minha metranca aqui, mano. Tô quase lá. Anda, vamos, continua andando. O cara não morreu, mano! Caraca, cara, não conseguiu nem falar, mano. dano, alcanço... estou ferrado. Fica esperto que lá em cima vai esquentar, mano. Mas como é que, eu não tenho munição para isso não, cara. Filho da mãe, eu sei onde tá. munição lá atrás. Peguei, peguei. Vamos ver quanto tem. Opa, já deu. Ô filho, você tá olhando para onde, meu truta? Ricky, tá me ouvindo? Tick! Pegamos eles! Nós. nós pegamos eles! Tick! Tick! Ricky! Ricky! Acaba com eles, Ricky. Queima tudo. Agora, o problema é que se eu pegar, a Kawan, eu vou perder essa aqui, cara. Eu não consigo ter duas pesadas. Oh, cheguei. Finalmente. Eita! Eita! Apreta aí, Sarah. Um Atiador se abaixa. Bota ele. Bota ele. Ai, caraca. Abaixa, filho. Da mãe, oh, o cara não morreu, mano. Munição, munição, munição. Eu só preciso de munição, mano. Se eu tiver munição, eu consigo enfrentar esses maluquete. O que? Boa. Vamos subir ali na torre do vigia. Não! Eu queria que eu tava... Não de sniper. Vai se fuder! Quer que eu exploda nós dois? Puta merda! Tá ouvindo? Anda logo! Pronto! Tá pronto! Quantas foram? O suficiente! Vamos voltar pro Coronel, vamos! Ah, eu achei que era a Rick. Capitão Sarkozy! Informando! Nós! Quantas bombas vocês plantaram? Uh. Ok. O capitão, não deu tempo de colocar todas. O quê? Ai, caralho! Quantas? Uh, três! Três, senhor! Ok, ok. Eu vou descer e pegar o detonador com o Weaver Defendam a entrada da caverna, beleza? Ninguém desce aqui! Sim, tá, senhor. Entendido, falar. senhor. Ninguém desce! Esse lixo desse Skizo, né desse canal! Não é mais seguro! Esquizo! Ah, seu filho da puta. Mano, eu não consigo trocar essa não, né? Três bombas. Precisa achar todas. Vamos abrir Coronel. Ela foi bastante. Fala Jefferson. Beleza? Beleza, bora. Sei que uma tá aqui, né? Opa Uma tá aqui Vem cá, seu lixão A cabeça Ah, perdi o foco Preciso desarmar Pronto que caralho! Cadê as outras? Opa! Tá pra cá? Tô indo, esquizo. Espera por mim. Ele defendeu, ele, ele desviou Seu escroto Psicopata Aqui cai? Não, né? Ok, ok Tá aqui a segunda Anda, sua filha da puta Pronto Ok, acho que foi Nossa, não tô enxergando nada, velho Preciso achar a última Tô quase aí, esquizo. Quase chegando. Acho tem um cara aqui embaixo, né, mano? Putz, peguei. O cara vai me pegar. Consegui. Isso aí. Ai, caraca. Hoje não. Caraca, mano, ele toma um soco ele fica mais ruim que o cara, velho. O cara tá tomando várias facadas, mano. Toma. Ixi, foi roço. Certeza, tem nego aqui, ó. Não vou parar por nada, esquizo. Isso... Cara, não morreu, mano. Vanta aí, o tiramento. Caramba, o cara não morreu, mano. Muniçãozinha seria boa, né? é, <risos> Cadê a porra do detonador? Vai se fuder, cara. Eu não vou ficar preso hum. aqui. Evil, qual é? Sabe que temos ordens. É assim que tem que ser. Cadê essa merda? Mano, que vontade de estrangular esse cara, velho. River, cadê a porra do detonador? Como é que é? Melhor você soltar ele. Isso, filho da puta! Hey, hey! Elimina a milícia. Como é que é? O que é, que é pra fazer? Ixi, a chave esquentou? Vai pra onde? subir? descer, né? Fala, Robson. Boa noite. Você faz todos os dias. Sim, Robson. Santana. Todos os dias, meu amigão. Seja bem-vindo ao canal. Se curtir, não se esqueça de se inscrever aqui. E seguir a página, é claro, né? gostar de game é nós sumi logo daqui anda vai tem o um pessoal chegando pelo portão norte vai eu deixava esse cara morrer também mano Você. Oh, Você que me matar mesmo né? é? me aqui. Mano, caraca, tem aqui oh, Obrigado, Robson, valeu, braço Obrigado pela força Eu não consigo precisar muita atenção Você aqui porque Tem, sua tem... Mulher. tem aqui. Oh, uma notícia ruim ah. depois, depois, Eu não fico nada feliz Mano, tá embaçado aqui, hein? Ah, Nossa! Morri, velho. É, Está ali tá embaçado agora, hein. É muita bala que vai ali, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui, tem munição aqui Eita Sume logo daqui, anda, vai! Tem o pessoal chegando pelo Portão Norte, vai! Você é teimoso pra caralho. Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, aqui. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles creepers. Ah, é, você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda. Você fez um bem pro mundo. Mas após que o Iron Mike... Eu queria, Jake, tá? Mas ele... Ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, Não é? Eu vou seguir todo esse caminho até aqui. Ave, mano. Caraca, velho. Isso aqui vai ter que ser na calibre 12. O problema é que se eu perder a calibre 12, eu tô ferrado, né? Quer dizer, se eu perder, a metranca, Caraca, mano, tá, tá embaçado aqui, hein? Weaver, sume logo daqui, anda, vai! Tem o um pessoal chegando pelo portão norte, vai! Pra caralho, sabia disso? Ah, eu sei o que você fez, Dick Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles creepers? Ah, você afogou eles como se fosse um monte de ratos de merda. Mano, os caras não morrem, velho. É bem Mas aposto que o Iron Mike não achou legal, não é? Então, eu queria te dizer. Isso Ele tá se merda. recusou! Ele recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, né? Logo, não é? Pra me seguir todo esse caminho até aqui. Você volta aqui, é. pega! É? O foi? Ah, é? Você voltou pela sua mulher? É. Bom, eu tenho uma notícia ruim, Tikum Sention. Caraca, velho do céu Mano, esses caras são feitos de mano. É um colete do tamanho do <risos> <risos> Vamos acabar com isso. Agora é de munição, hein? Velho do céu Filho da puta, eu vou te matar com as Estou em direção tá me ouvindo. Mano, tá de brincadeira que eu vou ter que ficar assim, cara eu Não consigo me curar, mano Pega esse bicho, mano. Corta... Corta a garganta dele, velho. Ih, não, isso é pouco, mano. Não, tinha que deixar esse cara virar não, ah, nuravas. <risos> tinha uma época que eu... Eu iria te arrastá-la pra merda. E deixaria você pros fanéticos. Mas. Não! Eu não vou fazer isso. Quer saber por quê? Porque eles iriam te fazer em pedacinhos. Mas quer saber? Eles não sentiriam prazer. Isso aí, velho. Traidor, cara. Traidor tem que morrer, mano. Aí, filhão! Safado, ainda. Nossa, se você ainda... batia nesse cara até ele... Mano, até ele ficar desacordado, acordava, batia de novo. Lixo! Calar todos vocês! Eu sei o que está acontecendo lá fora! Lá fora! Fora da arca! Isso, isso é. Isso lá... é outro que tem é, que morrer também, cara. Seguros. Aqui dentro, nada pode nos tocar. Mano, esse aí também é outro, mano. Troféu conquistado. Eu estava esperando por isso. Eu realmente estava esperando por isso. Toma, filhão. isso aí. Mereceu, Robson. Cara, esse cara fez o um inferno, cara, na vida do personagem aqui. Eu não sei... Esse é outro psicopata. O porquê. Mas eu... Eu tive uma visão há ah, um mês talvez. Eu senti uma coisa, uma coisa que eu não sentia há muito tempo e eu sei que vários de vocês devem é ter Eu né? Bom, ter orreia, sentido né? do mesmo e eu acho que se nós conseguirmos Mano, essa menina é um retardada, Vou ficar cara. Sente Tem que morrer também Com certeza, Oxi, Com certeza Deixa eles irem, coronel Acabou, sua milícia já era Você quer um chá? Tenho certeza que sim Sara, por que não serve um chá ao vagabundo? A arca era nossa única esperança, você sabe disso, é claro. Quando o mundo fosse purificado, seria a única coisa que possibilitaria a reconstrução daqui. Protegido e salvo pela graça de Deus. Pena que nunca encontramos alguém que tocasse piano, não é? Bem, não importa mais. Quando tudo isso se for, não terá ninguém para ouvir música? Você nos destruiu. Você destruiu tudo pelo que lutamos. Não, coronel. Você fez isso quando começou essa Guerra Santa. Sabe yeah. se eu pudesse Forgado, escolher né, entre você e os frenéticos? Eu escolheria eles porque eles, pelo menos, só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas. Não! Nossa, ele vai cortar o dedo do... Oxi. Eu acho que isso não foi essa, cara. Não entendi nada. Eu não entendi nada mano vou ter que ver o vídeo depois para ver a cena de novo eu não entendi Que você não vai ok, ok. Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali. Ei. Hey. Tem uma caverna por ali, lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você, vamos. Ricky Pacheco. Ele morreu envenenado. E mas o Posso ajudar. Sou médica. O Dica não tomou? Socorrez é agora. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão basicamente se entregou. Cadê o buzzer? Anda logo. Ricky, preciso de ajuda aqui. Portão norte, portão sul, anda logo. Ricky! Sim. Agora é a surpresa. Que Precisa de ajuda com o quê? Acho que não tem. Ei! Pôxi, coisa para mim? Caraca, velho! Aí que da hora. Ah, não. da hora, hein? Não. É. Não, não. Eu pulei. Não, mas bem na hora que a ponte acabou. Eu vi o caminhão. Não, não, não. Eu senti o impacto, mesmo embaixo de 3 metros de água. Que corrida! Cara, aqui da hora, hein? É, Robson, eu não entendi. Eu vou ter que ver de novo a cena, viu? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. E eu... aí? Ei, ei, ei, irmãzinha. É uma longa história. Então, eu... soube que alguém te procurava. O quê? Porque... Ele não parava de falar nisso. É, não dá ouvidos um pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que. Rick, Ed! Qual de vocês já me dá uma carona pra longe daqui? Da hora, hein? Puta, da hora Da hora, legal, gostei, mano Gostei O game me surpreendeu E olha aqui, ó eu, quando eu comprei esse game no lançamento Aí eu parei de jogar, porque dava tanto Mano, era tanto load demorado Que eu falei, mano, eu não tenho paciência Aí eu voltei Praticamente quase no final do ano passado Jogando ele Zerou o jogo e ainda tem mais? Robson, eu tô zerando hoje. Eu não sei, eu não sei o que, que tem depois disso, cara. Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins. Só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Paulo no Ele largou a gente Se aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja, cara. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. <risos> aí, você vai perder meu discurso. Não, não usaria a palavra perder. Eu não, eu não gostei desse maluquei não, cara. Melhor jogo que eu julguei. joguei. Fala, Diego. Esse aqui que tá bom. um dos melhores, hein, Diego? Você, cara, Cara, sabe, eu tenho que... Admitir que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. <risos> <risos> ah, nada a ver, irmão. É. lá vai. O, Jack ficaria... o jogo continua. Você zerou a história do David Brown. É, tem muita coisa para fazer ainda, né? Legal, hein, meu? Legal. Gostei do jogo, viu? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Não esperava tudo isso. Conseguiu? Conseguimos. Legal. Uma pergunta. <risos> Eu fiz todo o jogo no acampamento do hora, Mike. Se eu tivesse feito nos acampamentos do, lá dos outros, o final da história alterna? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é, isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas. É, é. <risos> Nunca tive vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. Ok, senhor. Oh, caralho. Já chega disso. Uh, por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. Puta é mesmo. Filho da. <risos> <risos> <risos> <risos> Tem, Robson. É, pode crer. Tem. Eu sei que temos muita coisa para reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos para lutar. Não porque algum babaca mandou. Mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível, nós vencemos. Eu vi a luta para reconstruir. Eu vi a luta de vocês para salvar vidas, salvar pessoas, dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo o que têm, tudo o que são, para fazer do mundo um lugar melhor. E olha, por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança de uma vida melhor ou de um futuro, que importa, por que, Loutranos, o Iron Mike, ele me disse uma vez o que fazemos do mundo, o que ele é com as nossas ações, Hã? o que nós fizemos, Hã? o que nós vamos fazer. Tô vendo isso? Isso! Isso! Esse é o primeiro passo. Boa! Boa, bom, bom discurso. Puxa, cheguei agora. Mas o jogo em si é top, cara. Valeu fazendo um discurso. Ô é, Robson, depois você bom. acompanha, cara, aqui no canal. Aqui. Como foi? Tem... Sabe, até o jogo aqui inteiro foi tá aqui no canal, um mano. Motoqueiro bandido. Ou lá no YouTube também, se você quiser ó, depois dá uma dar uma olhada muito bom jogo muito bom mesmo de onde vamos onde a gente quiser vou falar um negócio para vocês cara meu, isso é meu sentimento é meu, meu sentimento eu não curti a esposa dele quando ele encontrou ela eu sei que ela tava meio que refém e tal mas ela não demonstrou nenhum cara nenhuma alegria quando ele encontrou ela não entendi eu por mim não ficava com ela ficava com a, com a, com a outra menininha lá é, Rick né que é mais mais mais louquinha mas assim também é a esposa do cara né ela, o jogo inteiro ele estava em busca dela né então faz sentido mas eu acho que ela meio que desdenhou muito dele durante o jogo uma pergunta qual hora das lives a partir das nove e meia Robson 9h30 já estou aqui no canal, cara Cara, muito bom jogo Verdade, ela ficou estranha com ele Verdade, Diego Oi, sou novo Fala, Miguel, tudo bem? É novo e já é um seguidor tudo bem, boa noite Chegou no final, Miguel Hoje conseguimos encerrar esse game Estou 3, 4, 3 a 4 semanas Pode perguntar para o Que é o um cara que está me ajudando muito Para matar a horda Antes de toda essa cena aqui, porque eu não construí muito meu personagem, ele não ficou tão bem construído, né? E eu tive muita dificuldade para montar, para matar as hordas. Vou botar o ponto amanhã, viu? Vou bater o ponto, <risos> bater o ponto. <risos> oh Robson, obrigado. Amanhã começa um novo game. Eu com certeza todo mundo já viu, mas eu preciso jogar esse game de novo porque eu não vi, eu não fiz aqui ele no, aqui no Facebook. Só que é surpresa. E eu acho que vocês vão curtir. Game jogaço. Muito bom, cara. Muito bom o jogo. Sim, tá um tempão, verdade. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Muito bom. Vou dar, vou, vou dar o meu veredito sobre esse game. Cara, quando eu comprei o jogo, no lançamento, é... Foi um jogo que eu curti muito o estilo, joguei, parei de jogar. Logo no lançamento, depois eu parei, porque os loading eram eternos. E eu não tinha muita paciência. E aí tava dando uns crash também, pouco. Não deu muito crash comigo, não. Mas os loads eram muito. Eu falei, ah, não, na boa, check Aí eu fui ver alguns vídeos e tal, e aí eu falei, mano, vou jogar esse game. De novo, vou terminar o game. Mas eu já tava, acho que na... um pouco mais... Um pouquinho, um pouquinho antes da metade dele, quando eu parei. Aí eu voltei a jogar dele em outubro, se eu não me engano, setembro, outubro, e aí conseguimos terminar esse game. Muito bom, vale a pena, quem não tem, e tiver condições, compra, vale a pena ter ele pra coleção. Tô jogando na versão do Playstation normal, não é o Pro, e, e deu, alguns, deu alguns crash, tem aí os vídeos falando disso, mas o jogo vale a pena, é muito bom pra coleção, pra quem curte o estilo, vale a pena louco, esse jogo, nossa, é top demais, é isso aí, Miguel, muito bom mesmo. Bom, turminha, quero agradecer a todos vocês pela presença aqui no Facebook, aos novos seguidores, a galera que tá chegando nova aqui no canal. Meu nome é o Anderson, sejam muito, todos muito bem-vindos novamente, amanhã estaremos de volta aqui a partir das nove e meia, ok? Só que amanhã é outro game, eu vou começar do zero, porque eu quero prestar atenção em todos os detalhes. Dá pra o quê? Não entendi celular, Ou seja, tava meio que Infiltrado na milícia Como é? Peraí, deixa eu ver Aí ninguém sabia que eles eram casados aí Ele não podia demonstrar É, é assim Dá pra entender dessa forma mesmo, Otávio Mas, cara, meu, não teve Nenhuma demonstração de afeto, de alegria Nada Mas eu entendo que ela estava sobre Sobre refém também, ela, ela era refém, né Do cara, não podia Senão ela ia se prejudicar, mas, mano eles saíram junto e tal, meu, não rolou nada. Sei lá, achei estranho. Só tem uma PS4 e PS5. Dá pra celular esse jogo? Ah, pro celular. Não, Miguel, esse aqui é só pra console, cara. Esse aqui, acho que o celular não ia aguentar rodar esse aqui, não. Olha, amigão, até amanhã. Deus permitir, abraço, boa noite. Ô, oh, Robson, muito obrigado, bom descanso. Deus abençoe. Forte abraço para a família. Amanhã estaremos de volta aqui novamente. Beleza? Não vou falar o game. Amanhã estaremos de volta aqui. Gente, valeu. Muito obrigado pelas presença de vocês. Amanhã estaremos de volta. Forte abraço. Bom descanso. Fui. Valeu, galera. Obrigado. É nóis. Tamo junto.